Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Manuel André, empreendedor e consultor de marketing digital e criador do site conhecimentolucrativo.com Nesse vídeo rápido eu vou te ensinar como pegar o seu link de afiliado pelo celular, tá ok? Então vamos lá! Primeiro passo, você vai escolher um dos navegadores do seu celular. No meu caso eu tenho aqui disponível o Internet Explorer e o Google Chrome. Como eu gosto mais do Google Chrome, eu vou escolher ele, tá ok? Agora você vai entrar no site que você promove os produtos para pegar o seu link de afiliado. Eu vou me logar pela Hotmart, mas você pode logar tranquilamente ou na Monetize ou na e também. Vou colocar aqui Hotmart, apareceu aqui login. Bom, eu já estou logado aqui na minha conta da Hotmart. Agora o próximo passo é você ir em produtos e em meus produtos. Aí você escolhe um dos seus produtos para pegar o seu link de afiliado. Vou escolher esse produto aqui, 500 receitas features com um cardápio vou pegar o link aqui de afiliado e uma dica que eu vou falar para vocês é sobre o, o link de afiliado né o link de afiliado da Hotmart é muito feio muitas vezes o, o seu cliente pode até não comprar por não se sentir seguro com o seu link ele pode pensar que o seu link tem vírus ou por outros motivos por isso eu recomendo você mudar o seu link de afiliado e dois sites que eu uso que fazem isso muito bem é o Bitly.com e o Go.gl. Vou escolher aqui o Bitly. Agora eu vou pegar, colar aqui o link de afiliado que eu peguei lá na Hotmart. Ó, como você viu, ele já gerou outro link. Ó, aí é só pegar esse link. E divulgar para os seus clientes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? E qualquer dúvida, comente abaixo que eu te respondo o quanto antes. Um forte abraço e até o próximo vídeo.